Olá, tudo bem? Então, a pedido da Tatiane Lagoa é o seguinte: ela me pediu para eu passar para ela como fazer esta saia que está aparecendo aí para vocês, tá? E eu vou fazer um vídeo passo a passo, tá? Só que resumido, tá bom? Tanto a peça como o vídeo, né? Vai ser bem resumido, tá bom? É muito muito fácil então eu vou começar fazendo múltiplo de 8 na medida do quadril tá então eu meço lá o quadril vou fazer múltiplo de 8 do mesmo centímetro do quadril tá então logicamente que você sempre faz um pouquinho a mais tá bom conseguir colocar a saia ok então é só seguir fazendo múltiplo de 8 vou fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo e vou fazer quatro carreiras em pontos altos um ponto alto para cada correntinha tá bom então, vai ficar assim tá então aqui eu fiz um ponto alto para cada correntinha durante uma duas três quatro carreiras tá bom vocês podem estar utilizando qualquer linha de sua preferência tá bom então é aquele negócio que eu falei é só medir o quadril faz a correntinha e faz um pouquinho só maior tá quando você for fazer pelo menos uma carreira vai medir novamente ele vai dar um pouquinho maior do que aquilo que você marcou, tá? Então aqui eu vou fazer uma carreira de base que é uma correntinha aqui nesse mesmo lugar. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, um, dois, três, aqui no quarto ponto, um ponto baixo. Agora é só repetir: três correntinhas. Pulo três no quarto, um ponto baixo, 123 um, correntinhas, pulo 123 um, aqui no quarto, um ponto baixo, e é assim que eu vou seguir fazendo, então, aqui eu fechei com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde eu iniciei, eu vou começar nesse espaço, então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo três correntinhas, e aqui nesse mesmo lugar. Vou fazer mais um ponto alto 23 pontos altos tá em todos os espaços eu vou colocar quatro pontos tá exatamente como está aqui tá vou separar com uma correntinha então aqui no próximo espaço eu vou fazer meu bloquinho de quatro pontos altos e é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok então aqui para fechar essa carreira, vou vir aqui na terceira correntinha, tá? E faço um ponto baixo, ok? Que eu vou começar daqui. Agora eu vou fazer a primeira carreira do ponto fantasia. Faço aqui as três correntinhas, tá? Para dar a altura do meu ponto, mais duas de espaço, ok? Então aqui eu vou vir aqui no último ponto alto um ponto baixo aqui no espaço um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço eu vou fazer um ponto B um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá então agora é só repetir. Duas correntinhas aqui no último ponto alto, um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. No primeiro ponto alto, um ponto baixo. Duas correntinhas e no próximo espaço, o ponto B. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. OK? Então aqui para terminar, eu faço duas correntinhas aqui nesse espaço, um ponto alto, tá? Faço uma correntinha aqui eu vou contar um dois aqui na terceira correntinha, um ponto baixo, então é daqui que eu vou começar, vou fazer três correntinhas aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, dois. Três pontos altos ficando assim com quatro pontos aqui, tá? Duas correntinhas. Aqui eu vou pular um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte: um ponto baixo, duas correntinhas. Então, aqui dentro do ponto B, eu vou fazer um leque de um ponto alto, dois, três, quatro. 5, 6, 7 pontos altos, então, agora é só repetir duas correntinhas, pulo um ponto baixo. Vou vir aqui no seguinte: um ponto baixo, duas correntinhas, e aqui no ponto, B eu faço meu leque de sete pontos altos, ok? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá bom. Então aqui para terminar eu faço as duas correntinhas. Venho aqui nesse mesmo espaço onde eu iniciei. Vou fazer aqui mais um ponto alto. Dois, três pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Então vou começar daqui mesmo. Faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar ponto baixo aqui no ponto seguinte um ponto baixo no ponto seguinte meio ponto alto no ponto seguinte um ponto alto ok duas correntinhas de separação agora eu vou trabalhar aqui no próximo leque tá então no primeiro ponto um ponto alto tá? Aqui no ponto seguinte, meio ponto alto. No ponto seguinte, um ponto baixo, no seguinte, dois, e aqui três. Aqui no seguinte, meio ponto alto, no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas, passo para o próximo leque e vou repetir, tá? Então aqui no primeiro é um ponto alto. No seguinte, meio ponto alto. E aqui eu vou fazer três pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Aí eu sigo fazendo aqui meio ponto alto. E aqui um ponto alto. E faço a separação com duas correntinhas. OK? Então aqui para terminar, eu faço duas correntinhas aqui. Eu vou fazer um ponto alto no seguinte, meio ponto alto aqui. No seguinte, um ponto baixo, tá? Vem aqui no ponto baixo onde iniciei, fecha um ponto baixíssimo, ok? Então, agora eu vou fazer a primeira carreira. Só que esse ponto é intercalado, tá? Aqui eu vou começar fazendo uma correntinha nesse mesmo lugar. Um ponto baixo aqui no seguinte, mais um ponto baixo, duas correntinhas aqui nesse espaço. O ponto B de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, duas correntinhas aqui. Eu vou pular o ponto alto, meio ponto alto. Venho aqui no ponto baixo faço um ponto baixo no seguinte, um ponto baixo, e no seguinte, um ponto baixo tá duas correntinhas, e nesse espaço, o ponto V, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, faço duas correntinhas e aqui vou repetir novamente. Então, eu pulo um, dois aqui no terceiro um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior tá duas correntinhas e o ponto ver e assim eu vou até o final então aqui para terminar duas correntinhas pulo um, 12 aqui no terceiro um ponto baixo e aqui no ponto baixo onde eu iniciei um ponto baixíssimo tá então, eu vou começar daqui uma correntinha nesse mesmo lugar, um ponto baixo, duas correntinhas e aqui dentro do ponto V eu vou fazer o meu leque, tá? De sete pontos altos, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora é só repetir essa carreira aqui, ó, tá? Duas correntinhas, pulo um. Aqui no seguinte um ponto baixo, tá? Onde tem os três pontos baixos, faço duas correntinhas, e aqui eu sigo fazendo meu leque novamente.